Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo do canal e hoje vocês vê aí que o vídeo não é de TD Tank, né? É, faz sentido. Então, mano, hoje, quer ver? A gente vai fazer um vídeo de Minecraft pra vocês aqui. Tá fazendo um vídeo de Minecraft, Gameplay de Bad Wars. Espero que vocês apoiem, porque é o último vídeo que eu trouxe aí de... é, de Minecraft faz muito tempo, mano. E agora eu vou entrar aqui, tô no Hypixel, né? É, pareira. Vamos lá, vamos que vamos. Me deixa o like de vocês aí se você curtiu o vídeo assistir até o final e gostar, deixa o like. Mas se você não assistir até o final e não deixar o seu like, você merece o quê? Merece um beijinho. Ai, <risos> para! Mas vamos que vamos. E também eu tô aqui pra testar o meu teclado e meu mouse novo, né? Da Boxstone. É, vamos lá, né? Espero que vocês apoiem aí deixando o um like pra gente poder fazer mais. Aquele modelo, dele, legal? Hum, deixa eu ver aqui. Sou o time amarelo, Fred, é, o hype que você tá lagando, mano, é o meu PC mesmo. Nossa, eu podia ter. Morri! Eu sei que o time ciano tá querendo ver, tá o bicho aqui, mano. Mas você não vai pegar o diamante primeiro que eu, não, filho. Você não vai fazer essa proeza. É, ué. Tietiezinho tá na, tá na captura do diamante. Então, segura o pai aí que o pai tá bravo. É filho. mesmo? é Então. Nossa! Você quer estar tá aqui já? Certo Que que é isso, que hein, parceiro? Ah, daí eu vou tomar, vou tomar um banho aqui mesmo. Ixi, Maria. Dois focando em mim. Pra se fuder, desgraça. Eu vou te matar! Ah, mano, na moral. Já tomo dois E1 um assim, né? Na de pau. Morreu. Caralho, o maluco é brabo. Eu vou pegar uma roupinha melhor aqui Ver o que eu posso fazer aqui Foi um time que me matou Que foi aquele cara escroto aqui do lado aqui Ele já tá aqui de novo É mesmo, é? Então vem, então vem Morreu Otaro Aí pra você ver é 2 mano É 2v1 Nossa Morreu Sou foda Prazer diamante pra mim não, papai Esse diamante aqui pra mim Vem cá, pai do escroto aqui atrás de mim Vamos lá Nossa, mano! 2 oh, e 1 um. Morri!